Mais uma vez, sem o que gravar. Então, uma mistura de bloqueio criativo com sinceridade e amor deu nisso. Bora emocionar os youtubers, galera? Tá, gente. Hoje o vídeo é pra quatro pessoas. E elas são... Levi Café, Ovega, Nebular e Tio Vamos começar com o nosso amigo Levi Que me apoiou até que bastante Há um tempo atrás, que na verdade nem é tanto tempo Eu tava no meu Discord de boas Falando com o Pac Quando chegou uma notificação do Twitter, ele tava lá Levi café, curtiu quatro de seus tweets E eu fiquei tipo, pera, aqui é Mas primeiramente, quem é esse cara? Nunca nem ouvi falar, mas ele tem café no nome, então deve ser engraçado E eu é mandei print da notificação pro Pac Perguntando, véi, tu conhece esse cara? E o Pac sem saber o que responder disso, Acho que esse brother fazia animações pro YouTube Aí é uma inocência fui ver se ele tinha canal e o que fica pra mim e diz Ah, ele tem um 100k por aí é o Maker do Fiaspo. Mó famoso, véi. E eu, como sempre, que fui relaxada. Ah, assim cá? Tá de boa. hein? Devo estar tá ganhando, sei lá, reconhecimento. E o Pac, como é incrível, se interessa pelo menos por um assunto, se não estiver comigo só porque sou amiga dos cara aí da comunidade. Pergunta como ele achou chama Twitter. E eu, como todos me conhecem, solto um. Ué, e eu ia saber? Tem uns menores aleatórios que aparecem numa Twitter pra me gadar às vezes. Como eu saberia diferenciar esse de tantos outros? Não, brinca. Se nem o menor aleatório veio me gadar no Twitter. Quer dizer, pelo menos até agora. E eu, entrei no Twitter do Levi pra retribuir. E curtir umas quatro postagens dele. Ou seja, retribuir no mesmo ponto. Aí depois disso, eu fui dormir. No dia seguinte, nada de mais aconteceu. Mas o Levi continuou curtindo meus tweets naquela semana inteira. E eu fui lá pro Pac e perguntei. Irmão, você quer que eu te foge de prints ou de mensagens mesmo? E o Pac não me respondeu essa pergunta. Então quando eu postei o vídeo do seu e do Arthur, o Levi comentou e eu fui correndo mandar print pra ele, né? Soltei um. A parada tá ficando interessante. E o Pac já ficou com cara de desentendido. Mas depois, mano, no vídeo de um K, o cara comentou um texto. Literalmente um texto. E antes de comentar, ele entrou na calçalão que uma Casa passa o dia inteiro por lá e começou a me elogiar e parabenizar. Aquele comentário dele me fez refletir tanto que hoje eu considero o Levi um dos motivos pelos quais eu tenho potencial. Porque se alguém tiver me alertado, foi ele que despertou esse pensamento na minha cabeça. Por isso, se algum dia for fazer um iceberg meu, principalmente você, é... e... Irmãzinha, se tem o lance do Levi, não precisa ser literalmente uma camada sobre ele. Mas, pô, com sinceridade, ele foi importante demais pra mim. E o Levi? Obrigada de verdade, mano. Tu entrou na lá hoje, mas saiu muito rápido e eu não consegui nem falar contigo. Além de que tu entrou pra zoar e o povo tinha falado muito lá. Se puder aceitar uma pedido de amizade no Discord, eu agradeço. Porque tenho certeza de que algum dia você tá um áudio no seu PV, agradecendo com toda a sinceridade e bondade. E bom, esse vídeo seria só sobre o Levi, mas ainda temos o Oveia, Nébula e Gin. Isso tudo daria muito mais do que um vídeo inteiro, mas ok, eu prometo que vou falar mais rápido. Maninho Oveira, cabritinho lindo, tu não tem noção de como eu me senti feliz quando tu interagiu com o vídeo meu. Até porque eu sempre que eu ouvi os youtubers falando de ti. E aquilo com certeza foi uma grande surpresa pra mim, entendeu? Assim como o Levi, tu também foi uma das pessoas que me mostrou com palavras de como eu posso crescer se continuar confiando nos meus esforços aqui no canal. Só falei mais do Levi porque... Ah, sei lá, empolgação. Mas Oveira, eu te vi pela primeira vez quando eu entrei no servidor do Oda e nem cheguei a entrar no seu canal, mas já tava acostumada a te ver por lá. Fiquei sabendo que tu, assim como Levi, era amigo do Arthur e de outros youtubers que eu conheço. E já comecei a me interessar. Mas quem fala comigo sabe que interesse pra mim não é motivo pra pesquisar. Sim, cabritinho, eu demorei bastante pra ver seu canal. Por isso, desculpa de coração. Quando tu comentou no meu vídeo, eu fiquei tipo... Que? E já fui entrando no teu canal. E, mano, que canal bom. Eu me arrependo de não ter entrado nesse mar de rosas antes. Aí comecei a ficar interessado em ti. Não é no sentido que vocês acham, mano. Já namore, irmão. Mas, ovelha... Você é incrível, meu mano. Eu tô falando isso porque... sim, o que falar? Mas desculpa aí, Ovega. Até porque eu tô gravando isso de noite, morrendo de sono e sem quase nada pra falar aqui. nebuloso, né? Mas peraí, é o nebuloso ou a Rede Globo? Não, pra quem não entendeu na tier list dos canais de opinião mesmo eu falei sobre a central e dei na cara que os ídios de lá parecem um plantão da Globo. Aí mano, o Nébula é dono do canal da lateral que é algum tipo de cópia e águia da central ou seja, eu associo a central à lateral e a lateral à Nébula sendo assim, Nébula é igual a Rede Globo eu sei que meus cálculos foram longe demais mas perdão aí, né? <risos> Isso na minha mente quando ela tá limpa e não significa que eu só penso em bosta. Gente eu passo o dia na calçalão, como já contei em vídeo, né? O Nébula tem vez que entra lá só pra me fazer companhia, ou pelo menos é o que ele me disse outro dia. Eu lembro que na primeira vez que ele entrou na cal, literalmente eu flodei o PV dele, porque sei lá também, não queria falar no sem Mickey. Aí eu usei ele como depósito de mensagens, mas eu o tu perdeu o argumento agora, depósito de mensagem é todo PV que tu tem no Discord? Mas, tirando isso da Cal, quando eu assisti a Lateral pela primeira vez, morri de rir com aquilo. Inclusive, a Lateral é uma das minhas inspirações pra manter o humor nos vídeos. Só dei uma parada entre o último vídeo pra esse primeiramente, por causa do assunto, e segunda, que tá meio difícil de ter criatividade, entendem? Mas, Red Globo, se tu assistir esse vídeo, muito obrigada mesmo por ser esse cine... né. Não, mano, desculpa aí, né, Você é com certeza a melhor Red Globo que o mundo poderia aceitar. Então bora logo pra um ginásio fazer um ritual a invocar o Tio Ginasta. Não, não é só Tio Ginasta. Tio Gin, Tio Gincana, Tio Ginásio, Tio Ginasta, Tio Gingada, Tio Ginga, Tio Gringo, Tio Giovana, Tio Giorno, Tio GG e Izzy, e não sei mais que tios botar. Mano, o Tio Gin é tão humilde que eu poderia refazer aquele vídeo dando um apoio nele só pra falar da forma que ele me agradeceu. Uns dias antes, eu entrei no Discord dele e ele tava em cal, No mesmo dia que ele tinha soltado o vídeo do desabafo. E eu, então, disse que precisava falar com ele. E ele aceitou meu pedido. Eu já tava escrevendo uns dois textinhos pra mandar, então eu mandei. Depois que ele leu, me agradeceu umas duas vezes só no Discord. Entrou no meu canal, se inscreveu, me colocou na listinha de agradecimento do vídeo que agradece o povo pelo apoio. Além disso, quando eu postei o vídeo pra ele, ele comentou por lá. Gui, também te agradeço muito por ter deixado, ou melhor, confiado o canal de clipes das suas lives a mim. Toda sexta-feira, eu entro no seu perfil pra ver uns clips pra postar lá. E te juro que na maior parte das vezes, a vizinha me traz um recadinho bem carinhoso pedindo pra parar de rir alto. Não, isso não acontece, mas eu tenho dó da vizinha. Mano, então é um cara Genial, amigo. É uma das minhas inspirações, assim como Levi Café, Lateral, Ovega, Arthur, Oda, Torocha, Digo e não sei mais quem citar. N não, Paki, relaxa aí, meu irmão. Que isso? É claro é que você é uma das minhas inspirações, amigo. Só tô citando quem talvez o povo daqui conheça. Mano, com toda a sinceridade, eu nunca fui de curtir mesmo o canal do Gui. Mas eu nunca senti uma necessidade tão forte de ajudar alguém quanto senti naquele dia. Minhas pessoas, eu acho que esse vídeo já tá um pouquinho maior que o normal, né? Ah não, o que tá vindo cortar minha luz porque eu não citei ele <música>